É interessante saber o perfil dos nossos alunos. Né? São alunos oriundos de, de, de uma camada popular. Um público bastante é, diversificado, se você pensar, por exemplo, em relação à idade, a nível de escolaridade. Então é uma, uma proposta bastante ampla. Nós atualmente contamos com, com 60 alunos para esse semestre, é, divididos em três grupos. Um grupo com, com jovens. Outro grupo com pessoas consideradas adultas e um terceiro grupo com, com idosos. As turmas são heterogêneas, elas não têm necessariamente só jovens ou só adultos ou idosos, elas são misturadas, digamos assim, então é uma é proposta interessante. A alfabetização se dá através do nós chamamos de metodologias ativas, que é um conceito baseado na proposta do Paulo Freire, você tem uma aproximação, uma relação com os alunos, saber de fato quais são os principais interesses, tudo aquilo que, que o aluno demanda e ele tem como vivência ou experiência. Então são levadas em conta as experiências prévias dos alunos, todas as necessidades que eles têm de aprendizagem, são necessidades específicas, às vezes temos alguns alunos idosos que têm alguma dificuldade para enxergar, por exemplo, então tem toda uma, uma proposta diferenciada em relação a eles, o manuseio em relação é, ao teclado, ao mouse, então isso é uma, uma proposta bastante diversificada. Nós buscamos esse atendimento individualizado, buscamos também as demandas específicas dos alunos para saber de fato o que ele quer aprender e a melhor forma de poder, poder alfabetizá-los digitalmente, buscar nesse aspecto a melhor forma de ensinar. O de alfabetização digital ele está ligado à promoção da saúde, não é? porque nós trabalhamos num centro, numa instituição que trabalha a saúde, não é? que tem como um dos grandes objetivos é, a promoção da saúde. Então, nós estamos dentro desse contexto. Então, é, nós é, pretendemos, o, o, o, é, disponibilizamos ferramentas que deem condições aos, seus, aos alunos acessarem as informações que eles precisam para a sua vida, né, então, é, e, a, e à medida que a gente faz isso, a gente acredita que também pode fazer inclusão social. Né? Então a gente trabalha com essa visão né, de utilizar a internet como meio de promover saúde e inclusão social.